Conta o que tá acontecendo. O policial disse que a gente tinha que sair. A gente disse que não dava, porque eles estão soltando bomba e estão soltando gás de pimenta. Ele disse que não, que não tem bomba, que não tem gás de pimenta. Isso que a gente está escutando aí não é nada. Deve ser fogo de artifício e a gente tá chorando de emoção. Porque esse foi o único acordo que nós tivemos quando aceitamos trabalhar com o governo enquanto funcionários públicos. Estamos todos os dias em sala de aula com condições das mais variadas que toda a população conhece e a única garantia que nós temos hoje é de uma aposentadoria que é subsidiada por nós mesmos. e depois oferece 0,01% de aumento, é absurdo, é... isso não é bom, é pouco... Porque ele quer aprovar isso como uma bandeira eleitoral, talvez. Ele quer dizer que está cortando privilégios, como se nós, trabalhadores, professores, funcionários da saúde e tudo mais, fôssemos privilegiados. Ele, com certeza, faz um jogo de que quer jogar a população contra a gente, a gente trava todos os dias uma batalha muito grande para dignificar nosso trabalho, né? Que é um trabalho difícil, muitas vezes sem, estru sem a estrutura que a gente precisa para dar um atendimento que a gente acreditaria que precisaria ser de mais qualidade. Mas o que aconteceu aqui foi uma afronta. Parece que a Prefeitura resolveu declarar guerra a todos os funcionários municipais, né? E isso, para isso eles também contam com o apoio do governo estadual, né? Que coloca sua polícia aqui para jogar essas bombas na gente. Esse projeto de lei, ele nos deixa é, quase 50% do nosso salário é, retido na fonte. Além disso, ele acaba com o plano de carreira. Né? De todo o funcionalismo público, eu particularmente na, na classe dos professores, isso é o desmonte da carreira do professorado.